Rapaziada, tô aqui no início do vídeo aqui, porque eu vou avisar uma, um bagulho ali para vocês que ficou no, ficou meio ruim no T-Crew, tá ligado? Não dá pra ver o vídeo, mas ficou meio, meio tipo, como se tivesse que eu tivesse dado zoom assim no, no, no T-Crew, tá ligado? Então, ficou um pouco estranho, não quero que vocês desconsidere isso, é, foque no vídeo em si, que o, o vídeo ficou bem legal. E rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal. E mano, é só isso aí pra dar uma dica aí pra vocês aí, vocês acharam que foi um erro, mas foi um erro do, do, do OBS aí, que eu tô, tava gravando pelo OBS, então acabou dando erro aí, que eu não configurei certinho, mas deu pra ver certinho, o vídeo ficou bem legal também, turnando o Camaro aí, é isso aí rapaziada, tamo junto, fica com o vídeo aí, fui! Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo. Dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais uma gameplay. Bom, rapaziada, hoje eu vou estar tá fazendo um vídeo diferente aí. Eu vou estar tá comprando o carro aqui no Tequil e rapaziada, um. um... Esse vídeo aí foi, foi pedido de um inscrito aí do canal Ele pediu pra mim comprar o Camaro né, na live né, No canal é, que eu tava jogando GTA Ele pediu pra mim tornar um Camaro Eu falei que não tinha Camaro ali Só tinha o Camaro o Camaro, o Camaro antigo, né? Não tinha o Camaro, o Camaro que ele queria Tipo esse Camaro aqui Camaro que é o clássico Camaro amarelo né E rapaziada, eu tava dando uma olhada eu não tava achando, mano só tem esse carro aqui O Camaro ele só vai ter pra drift, tá ligado? Não, não achei os outros Camaros Tava procurando até agora ali não achei o camarada ali para comprar em street race tá ligado essa parada aqui eu não achei até agora vou dar mais uma olhadinha aqui mano eu não fui até o final tá ligado eu vou dar uma, mais uma olhada e eu volto com vocês aqui pra ver se tem um camaro ou não. Porque, mano, é um pouco. Oh, Ó, esse Porsche aqui tá da hora, mano. Caramba, esse Porsche tá sinistro, rapaz. Na moral onde. uma tá Lamborghini já tem uma Lamborghini. Essa Lamborghini também tá zica, mano. É. que mais? Caramba, esse carro tá da hora também, 700 conto. Camaro, mano. O que é o camaro, né, velho? Camaro, o camaro. O camaro não tem, mano. Fora que o camaro não tem, tá ligado? ser daqui não é um camaro não um Mustang, só tem Mustang, mano, pra comprar Como o Camaro, ele é um pouco mais lento tá? tipo, é, perto do, dos outros carros aqui Que tem esses carros aqui Tem alguns carros que não são Fusca, por exemplo é, não é tão rápido, mas Mas, tem alguns carros que é edição limitada, tá ligado Então, onde não vão ter Camaro aqui, mano né? Pô, mano, que merda, velho Eu queria um Camaro, velho Não queria um Camaro Ah, tinha um Camaro, velho Um Camaro, mano Ah, mano, só tem edição limitada, velho Mentira, mano Só tem edição limitada véio. Ah, velho, na moral, rapaziada Eu queria um Camaro de normal, mano eu Não queria Camaro pra drift, opa, tá, esse. tá louco, mano, Porsche, cura mano, que eu não é um camaro antigo? Não, eu queria um camaro clássico, né? O que é o camar amarelo, mais da hora de, de todo. Eu vou comprar esse camaro amarelo mas só que eu vou comprar na versão de drift, né? Não vou comprar na versão de street rey. Então vai ser um pouco pai. Mas eu vou comprar aí, comprar na cor azul e depois eu mudo a cor. 200. bora lá rapaziada, tunar aqui o camarão, mano, aquele que primeiro um, um, um, pra parte visual mano, um vetoso né, na verdade, caramba esse daqui vai ficar sinistro hein mano, esse aqui, esse aqui, esse daqui é o mais bravo beleza, vamos ver os outros, é o mais bravo aquilo lá, esse aqui, beleza, quatro conto mano, é dinheiro todo rapaziada, beleza, rapaziada, vou botar um monte em time -lapse aí pra vocês, pra não ficar tão longo, tá ligado, eu vou falando aqui, daí vai enrolar muito. Yeah yeah A yeah, yeah. <laughs> non brain Marvin Defined Que esse jeito ficou calmar mano Ficou o Kamaro Nada, não. Vou mostrar aqui a parte visual dele. Aqui eu não botei nada, deixei original mesmo, da cor dele mesmo. Aqui eu deixei origi... não original, aqui só mudou essa parte aqui, ó. mudou ali a lateral e mudou... mudei a roda, deixei essa roda mesmo, deixei essa cor. O... o retrovisor não mudei, tá ligado? Porque não fica bonito. Aqui a parte da saia ficou bonita também. Deixei essa parte aí, que é o número 4. A parte interna, eu achei... ah, eu mudei aqui embaixo também, ali o preto, ali ó. A lateral do lado da porta ali, pretinho. Aqui o aerofólio eu deixei esse, tá ligado? Eu tinha um grandão, mano. Comenta aí, no próximo vídeo eu, eu troco. Tinha esse grandão, tá ligado? E eu botei o um, um mais, um menos, um médio, né? Eu botei o um médio. Que beleza, hein? Ah, esqueci da parte interna, mano. Deixar um preto, né, é Um vermelhão fica sinistro, mano. Deixar um amarelo, o amarelo fica mais sinistro ainda. E 400, mano. Beleza, agora vamos pra parte visual do carro. Que é a parte onde a gente vai mexer nas cores. Né? Porra, vamos ver a cor dele. Mano, cor eu acho que eu vou deixar essa cor, não. Deixa eu ver, mano. Essa era a parte que eu mais gostava do. Poxa, interior amarelo. Caramba, rapaziada. Parece o um caramelo do. Vamos Deixa deixar pra combinar com o interior, né? Deixar um amarelo, sei lá. Esse, esse amarelo. Esse amarelo aqui é um, um pouquinho menos escuro. Esse é amarelo. Acho que tem esse esse é amarelo mesmo. O cara de decoração, agora vamos pra parte de decoração. Esse daqui, esse daqui é o clássico, né? A mostra listra esse daqui, esse daqui não muda nada, nunca. Pois, oh, ficou semi hein mano. Ah, vamos ver esse aqui. Não, esse aqui não. Também não. Também não. Vamos mudar de visual, mano. Eu vou pra esse visual beleza? Deixar umas coisas, um. Tipo um. Sei lá, assim, ó. Assim fica errado, tá ligado? Que nem o daqui fica massa também. É, vou deixar esse daqui, mas Ficou bravo demais. Comenta aí, rapaziada, que vocês acharam, mano. Agora, rapaziada, vamos. Não, como não tem mais nada pra mudar. Ah, customização. Pneu, vamos mudar o pneu. Como é drift, eu tenho que deixar o pneu bem liso, né? Quanto mais liso, melhor o carro pra girar. Esse, esse daqui, vou deixar esse aqui Esse daqui mesmo. Agora vamos lá pra corrida, rapaziada. Já volto com vocês daí, eu vou dar um corte. Pega o corte aqui, porque vai demorar um pouquinho pra sair. Fui. Para lá, rapaziada. Já estamos de camarão aqui, mano. Camarão famoso, camarão, mano. Só quero ver o ronco dessa... Beleza aqui, mano. Eu acho que depois eu vou, acho, vou tentar mudar o, o motor, tá ligado? Como eu já vou competir aqui mano nossa ó pega um o óculos do bagulho motor v6 tropa na moral mano um v6 ou é um v8 isso aqui não sei mano não vou saber de cor agora eu acho que é um meu um v8 vamos ver se vai hein, mano Devia ter pegado a outra corrida mano mas tudo bem Ah, mano o carro bom pra fazer mano carro pesado hein o carro pesado quanto mais pesado o carro for mais fácil de fazer aqui não tem cru tá ligado? Como já falei várias vezes no canal Caramba mano, é pesadão mano Bem ruim de fazer Como ele tá sem motor, ele tá ruim pra fazer drift, tá ligado? Mas olha só mano, eu só jogo de diário e os bagulho já pegam E vou acelerar muito Mano, caramba cara, que carro foda velho Mano, o Camaro até hoje eu acho o carro muito foda velho tá Comenta aí o que você acha do Camaro Comenta aí pra mim Os carros que eu mais acho foda é o Camaro e Mustang GT, tá ligado? Aquele Mustang ali que eu tenho também né? aqui no coisa. Na vida real, tá ligado? Mas esse canal, esse canal Esse canal tá muito, muito sinistro, mano Opa, deu uma jogada de lado aqui, rapidão Volta Mano, esquece que tem nitro, tá ligado? Esse coisa tem nitro, dá pra soltar o um nitro pra ficar mais rápido Ó oh. Ai, ah, deu aquela raspada Mano, é mão bom quando raspa, tá ligado? Que beleza Aê, padrão, padrão. Mano, muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Gostei demais de fazer com o camaro, tá ligado? Eu gosto mais fã do, dos outros de, do R, R7 do do 350Z, né? Que é o carro mais. Os, os carros clássicos aí pra, pra, pra poder fazer drift, né? Então o mais do camaro também é um carro muito bom pra fazer, mas o problema é que ele é muito pesado Vou dar uma tunada no camaro agora, vou pegar, botar uns motores nele aí e já vou. Ô rapaziada, ele tá bem mais forte agora, mano. Vou testar, na verdade. E eu peguei também outro, outro, outra pista aqui pra tá podendo testar o camada Mano, rapaziada, comenta aqui embaixo qual carro que vocês querem que eu turno aqui Nossa, mano, caramba, ficou beijo, o bagulho E qual carro que vocês querem que eu dou uma turnada e dou uma pra competir, tá ligado? Bom, agora tá bom, hein? Vou pegar o freio de mão, beleza? O freio de mão aqui é o quadrado, tá ligado? Tá ajeitando o fone. Aí. Freio de mão aqui é o quadrado. Então a gente tem tá que estar apertando o freio de mão ali para ele tá podendo trocar demais. Senão ele não consegue fazer, tá ligado? Mas nessa pista aqui o Camargo não, não saiu bem não, mano. Como é um, um uma pista mais lisa, ele não sai bem não, mano. Ele sai muito de lado, tá ligado? Muito de. Que é o objetivo, né? Mas tem que controlar muito. Aê Dá uma acelerada, né? Aê Mantém, mantém, mantém, mantém, mantém, mantém É boa Nice. E ele é foda que não dá pra ficar fazendo assim, tá ligado? Tá brincando assim E os outros caras, como eles são mais leve dá pra brincar Ele só vai na curva mesmo Então o pedaço aqui é. aí Mano, o foda é do TechQuiu que dá pra sentir se o carro é pesado, tá ligado? No GTA não dá pra sentir muito. Tipo, tu então, vira, vira, vira o carro não vira, tá ligado? Mó foda. No GTA e nos outros... Nunca joguei os outros carros de corrida, mas... Nunca eu outros jogos. O único jogo que eu joguei mesmo foi Forza Horizon. Forza Horizon, nossa senhora, rapaziada. Pensa nos gráficos, tá ligado? Mas eu não cheguei a jogar no controle, tá ligado? Só joguei no computador. Então não dá pra saber. Se não... não tem muita noção de peso, tá ligado? Mano, mas muito bom o Camaro, rapaziada. Na moral. Gostei é demais. Tá aprovado aí o Camaro pra drift, rapaziada. Eu, eu vou tentar achar o outro Camaro ali pra State Race, tá ligado? Pra corrida normal, mas eu não. Não. Não consegui achar agora. E é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo aí, ó, tunando o camarada aí, o pedido do, do, do Gui aí, eu acho que foi do Gui ou do, não, foi do Thiago aí, Thiago Silva aí, pedido dele aí. Então é isso aí, mano, salve aí pro Thiago aí, e rapaziada, se você quiser salve, manda uma ideia aí de vídeo, ou mande salve aí, que eu vou tentar mandar salve aí pra vocês, beleza? Mano, agora, agora dá pra fazer melhor, mano. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!